E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Moons Cars, o Metroidvania sensacional para pista em multiplataformas. Hoje a gente pretende derrotar um chefe e explorar uma área. É a parte de cima do castelo, vamos lá! No último vídeo a gente derrotou a segunda parte, a segunda fase do Cruel Lajos e explorou. Opa, peraí, explorou essa área aqui, pegamos muitas coisinhas depois que não ficou no vídeo, porque para não ficar tão longo. E hoje a gente vai subir, subir, subir a gente vai subir para essa parte aqui, onde tem interrogação né, e enfrentar o chefe de lá para ah, tal, tá, vamos usar o teleporte, em vez de ficar indo até lá a pé Icastle. acho que o memorial é o teleporte mais alto é. bem próximo Deixa Bicho é pesado, hein? Ó, a gente tá com dois upgrades. A gente. Cruel lá, Acabou com a gente. Na fase dele, é caríssima Não tem nada demais aqui, senão.. Oh! Que legal! <risos> Agora sim. Tem que botar alguma agilidade na nossa movimentação, senão. É um desastre. Eu pretendo explorar pelo menos em vídeo. Na última vez que a gente visitou aqui a gente não tinha De essas árvores É meio péssimo que a gente tivesse dissolvido, a gente tem que usar o um negócio para avançar para essa área nova Raiva de inimigos que só são derrotados que são só derrotados por magia, eu realmente não gosto. Tem aqui. bem que não são todos, né? A gente tem que cautela. Tem ali um lustre que é igualzinho aos itens. Por que que eles fizeram isso? Ainda tem um espelho aqui. O chefe que a gente vai enfrentar hoje, ele é mais simples de enfrentar. Por quê? Porque a gente salvou aí um... salvou. Uma das nossas copias, quando a gente vai no espelho... Quando a gente ia é no espelho, uma das nossas copias falou assim, por favor, não me mate. ficou oh, legal. E aí... Ela vai ajudar a gente. Eu gosto bastante da música. Temos aqui? Porta caminho. do Despite Molezinho. Mas que eu descobri que dá pra, pra quebrar o um... projeto desse bicho, a vida ficou muito mais fácil. E usar essa magia também aqui Bate nos inimigos que estão por cima A vida ficou ainda mais fácil Gosto muito desse estilo Da arte desse jogo Aprendi a gostar, eu achava esquisito Por que eu joguei Valfares eu comecei a gostar Coisa meio... meio derretida, sei lá. Vamos subir. Pode deixar eles de criar confiança. Tem que usar o salto ali, ornamental separando os inimigos de um lado e do outro do mapa para não tomar um desacerto ele tem esse gárgula aqui que se você fez tudo certo derrotou os chefes corretos você consegue abrir essa porta? A coisa desanda tão rápido nesse jogo, você está tirando onda. E aí você já não tira mais onda, muito rapidamente Tentar crueldade Explorando para liberar novos caminhos Aqui deve ter um elevadorzinho, vem, vem, vem Melhor, né? Tem um domínio forte já do.. Barry Não. É muito difícil na parte do jogo. Foi quase, hein, foi quase Conseguimos Voltar aqui Tentar recuperar aqui foi difícil, viu Tanto junto Esses bichinhos Pesadelo mesmo. Pra fazer é o seguinte: não pegar um elevador. Levantamos Tem um os com cautela. Para cura com isso a gente reduz aí <risos> olha isso cara véio. como é que pode como a gente ativou a alavanca ficou mais fácil de chegar aqui ó Recover Vai recuperar Nosso HPzinho Injusto, esses bichos estão to to tomando dano. Olá, olá. Vem, vem, vem. Reduziu o número. Tudo isso, eu fiz tudo isso. Vira aqui para pegar osso. <risos> Olha só. Que beleza. Plataforma mais avançada, né? Faz várias curvas. Pode oh, osso. Aí a gente não esperava por esse pequeno desacerto Isso. Que maravilha, bicho pesadíssimo. Ah, Só sou... ah, não, cara. Foi! Cara, eu não entendo a primeira sentada desse bicho aí. é que te. Te puxa. Ah, errei. Ah, sim. Melhoramos nossa HP. é por isso. Para isso que serve, tudo isso aí antiga. Eu perdi de HP. Nossa, erro, foi. mortal. é aqui a menininha. Vou uma ideia com ela rapidamente. Que é uma área de inimigos. Nossa, que triste. Ok... mais ou menos assim... trampo... A gente está naquela primeira parte Que reduzir o da bruxaria Ativamente esses inimigos Inimigos Que Fazem só tomam um dano de, de magia, eles são péssimos Tô vontade de chorar Olha a é menininho, o é do cogumelo Vladislava Tem um plot twist né Eu achei que ela era tipo uma máquina, ela é uma guerreira igual a gente Na verdade ela não é nem uma guerreira igual a gente, ela é, é... Na nossa original, eu acho. Tá então, um corta-caminho ali, mas calma. Algum corta também por aqui? Resposta é não. É muito evidente que tem alguma coisa para baixo. É brincadeira, né? Uma área dessa com quatro. Olha o espelho, o espelho. Tenso, muito, muito tenso. Quarto menu: precisão, crueldade. Aumentar a chance de estar tá tudo certo na nossa vida. Posso mais osso. Olha isso, que tristeza Todas as áreas são publicadas, não, não tem. Não tem tempo bom nesse jogo. Principalmente nessas últimas áreas. qualquer duas pancadas derrota na hora. Não tá com uma cara boa. Tava mesmo uma cara boa. A gente conseguiu isolar dois inimigos. Abrimos mais um caminhozinho aqui. Onde você encontrar as áreas secretas, que você tem essa vantagem de encurtar caminhos porque provavelmente você vai ser derrotado. Se derrotar você. não Acho que estou explorando coisa nova já era. É triste, mas também é muito bom porque a gente tem acesso a mais um espelho sem precisar ir pegar leite pro gado. Pagado faminto, cara. Talvez queve a leite. o outro agora foi Ah, não foi não Áreas de inimigos, muito complicado. Claro que é mais uma área. Os inimigos não tomam dano, não for mágico. Ah, que bom. para cortamos mais um pouco o caminho ó. apertar aqui for ao máximo A fortão também, né? A gente tem um monte de pó de osso que a gente poderia usar olha só que book. Que... poderia usar Vamos... não funciona mais? Mirror wings 2 Esse negócio aqui que é bom Ah, eu acho que a gente já vai pro chefe Investi no Spell Return Chance Aqui a nossa nossa cópia ela oferece ajuda um então, ponto sem retorno depois daqui não tem mais como explorar uma vez derrotado o chefe então tem que ver com carinho né, se explorou tudo que queria do mapa nitidamente a gente deixou de explorar coisas mas a gente está bem forte esse chefe a gente tem que abusar aquele uhum. ataque olha lá, é duas contra uma, porque a gente salvou a cópia tem que abusar desse ataque cara. Nossa cópia já era, agora só depende de nós Agora a coisa vai ficar pior ainda, ela vai para dentro da, da lua Só usar desse ataque e a vida fica fácil. Destino Weirwind, que é o que a gente está usando. E aí, como foi mencionado anteriormente, não tem volta. É só que falar com esse menino. Ele na verdade nem fala. E aí, o escultor é o último chefe. Aparentemente, dá pra voltar assim, né? <risos> é, dá pra voltar. Bem, então fica assim, Por o último vídeo a gente faz o último chefe e o final do jogo né? Tento explicar aí mais ou menos o que aconteceu Eu confesso que eu nem sequer ler, não... nenhuma das vezes que eu zerei eu não sei o que aconteceu É bastante confusa a história e Fica pior se não ler e... <risos> Fica assim, pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Esse é um jogo indie também uma recomendação deixa o um comentário para a gente, a gente sempre gosta de respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Fica à amizade.